Tive que largar da morena e ir embora Não queria trair ela cadoninha do corole O melhor dessa história eu vou contar pra vocês agora Fumando um cigarro, tomando uísque caro Pro clima da tristeza ser um momento raro Chamei ela do meu lado, senta aí, cê tá ligado Sou sincero nas palavras, ainda mais no desabafo Meu amor por você, foi gigante no começo Mas na vida tudo passa, sempre tem o seu preço Essas brigas esse ciúme é pior do que granada Onde pega, arrebenta, só destrói e desagrada Toma um gole, fuma um mentalinho sossegada, cada palavra falada vai bater engorrajada Desculpe, Tatiane, me perdoe, por favor Nosso amor que era lindo, hoje é filme de terror Cada dia do seu lado, tapioca e na prisão Não aguento segurar, já não tem mais paixão Não existe esse lance de fingir que eu te amo Sempre junto do seu lado, mas no fundo disfarçando Como sempre, se é lindo, inteligente, eu te certo, Só ouviu e ficou quieto, eu falando um monte de bosta Parecendo um poeta, eu termino por aqui Tô partindo um adeus, tô torcendo por Agora é só eu nessa caminhada louca Guiada por Deus Não se tromba por aí sem vingança, entendeu? Não se tromba por aí sem vingança, entendeu? Obrigado por tudo, até mais e valeu